que tá assistindo, mas ainda no respeito, tu reclama, vocês estão na live, se vocês achassem que o bagulho não tava bom, vocês saíam de casa e colava pra passar uma vibe. O meu bagulho é mais ou menos assim, esse bagulho que vocês tão fazendo é papo de arrombado, não gostou, vem aqui e faz melhor, não critica, quem fala na net e não faz, aqui nós chama de prato. Já, pra aqui. já pagou. Só papo já pagou o verso, sem tem que te ensinar. Você rima mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar. Aí, rapaziada, perdoa a vacilação. Chegando que tá na internet, fica bravo com ele, não. Ó, faz o seguinte, faz o substantivo. Vem pra alguém vem ver ele apanhando ao vivo. Eu pago o tratamento da sua cara E só que você pagando um o nome aqui Porque você sabe que eu sempre faço vai Você sabe eu rimo no momento E você eu vou pagar é só seu emagrecimento Não precisa pagar não Que eu vou tranquilo Eu prefiro assim ser bem corjão Melhor do que você que é um vacilão Não arruma nada, eu não peso pesado, é pesadão E ah, esse que é o pesadão? Coitado, eu sou muito mais bigão, para de caô, você que, ah, caralho, você nem faz o seu trabalho, tem que gostar do bigão mesmo, que é da periferia, que ele é um big mais que seu um big patifaria, mas o poder, rapaz, façam assim, você começou o um round correndo de mim. <risos> eu só pedi no terceiro round porque você quase tropeçou na caixa. <risos>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 Não, não lá, e depois você falou que eu tava tropeçando e achar que eu tenho essa malícia. Filha, atitude de sujeito, homem de Essa atitude é toda polícia. Oh! Pode crer, meu mano. Tá ligado, de polícia você conhece bastante. Com esse rostinho você toma muito em Você tá salvo, até porque como diz Emicida É a pele alva e a pele pele. É Por isso que eu faço a rima que se prepara É, é O Johnny apanhando pro preto de pele clara oh. O Johnny tomou em quadro, todo mundo viu que era um fantoche Uma carteira que não tinha grana E no outro bolso uma foto do oh. Você se você apanha Faz assim, você tem mais uma rima Vê se fala dele de novo pra ver se você ganha oh. A minha rima é rara, enquanto você fala Dorote, eu tô vivendo só uma vida cara.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 E eu vim de trela, não importa o estado que eu nasci. Tem que respeitar é qualquer favela Sendo que você falou do teu pai, tão demorou Vai tomar no cu, minha mãe é preta Ela me respeita e tem mais cultura no sangue que tu Fique carando, eu tô vendo você na minha frente Você vai perder porque você vem batalhar de cabeça quente Tava vacilando o sabe que eu não tremo Vou acabando contigo, com aquele flow supremo Eu vou ter troid. ah não pode, confiado caralho muito chato, ninguém gosta de, então vai pra casa Já sabe, lá ele já a folha voltou, lá ele de novo Acabo contigo, tranquilo, meu mano Manda sua rima na frente do povo A rima na frente do povo Calma que eu faço, essa é a verdade A rima na frente do povo E o MC à frente da sua mentalidade sério, Tem sério, cê Se eu não quer MC, que dá pancada Então prepara que é porrada Então prepara que é sem mistério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 Na moral, meu mano, então se acostuma Você é o rei do tanque, você também é o rei Você é o rei de porra nenhuma Isso você é que tá falando Falou até que vai detonar Mas calma que eu tô no plano Vou rir mano, sou insano Sabe o que eu faço? Pesado igual o Pericles Tipo detonar Ralph e essa cara pra dentro Conserta Félix oh! Eu sou o só caminho! Pesado igual o já ah, coitado, tá magrinho igual o Thiaguinho oh! Papa puta que o pariu, acabo contigo tranquilo, te destruo no beats de drill oh! Mid, não não, cê, cê não destrói no pit que é o que encaixa Faça é sem limite, cê sabe que rimano nessa daqui você ficou no chão Aprendeu como é que faz um flow de drill, liga na próxima participação oh! Você aprendeu? Oh, oh, oh, oh. Assim que faz é seu bagulho Você não deu? Tem que picota que eu estou falando Isso não é flow de drill, o que eu conheço aí é soletrando oh, oh, oh. É soletrando Mas calma que rima, não sabe que eu sou insano Então vou soletrar e ele vai se fuder O cara que vai te ganhar B R E N N U Z oh, oh. Na vez, só bagulho meu mano bato, bato, bato, Porra, fica falando do bagulho agora Você sabe que eu acabo com tudo Não adianta ficar me encarando meu mano Você sabe que eu não me ajoelho Fica fazendo um cara feio Se eu tivesse medo de cara Eu não me olhava no espelho ah! Que não sei quem que, mas tem pai, mãe, tio e vó Então deixa eu falar pra você, meu mano Ei, é o diante de Deus Eles, o Pai, cuida eu cuido dos... de Deus não fala na minha vez que já acabou É pra contar isso, chama simétrica -se, se você não entendeu, eu vou te bater Deixa a tua cara bonita, e é estética Se você não tá compreendendo, eu te falo que você é um otário eu Não me levo no espelho, moral, tu deve ser criativo eu, eu te viro ao contrário nossa, ele faz que não, esse é o pior sinal daquele que perdeu Sempre age em negação, ah não Eu não perdi, não tô entendendo Aqui nessa pista você falou que eu queria dar aula E depois você falou que quem dá aula é dentista Explica É porque eu não gosto de dentista, eu não gosto de professor, eu não gosto de você Porque você chegou e me forjou Eu gosto de polícia Antes da roda que chegou e me padrou Eu tô baixo tomar no seu cúri. Eu falo o que eu fizer, é isso mesmo, otário do caralho Sai igual o Michael Jackson vai andando de ré. Ixi. Ó o menino que levou.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 Tio, mas se eu resolver falar do filho dele, aí ele vai chorar no Instagram ai, ai. Então eu já não vou falar do filho de ninguém, só do meu E eu vou te dar o um headshot Que falando do meu próprio filho, você me entendeu? A partir de hoje o Johnny é o meu filhote Porque você vai aprender a não criar um pitbull Você falou que falou do meu filho Meu mano Toda hora ele fala na minha vez é Só cuzão um pra viver me atrapalhando Falando com o mob, gesticulação, vai para não pararem na minha vez Você não consegue rimar se tem outra pessoa Falando por isso que se torna um ser Você falou que cortaram a sua orelha que nem do pitbull pode deixa eu te explicar Antes eu fosse um pitbull e cortasse a minha Pelo que que essa merda de rima me escutar uh, Eu falei.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 sete, ainda ganhei lá! cara. jurado Netar Moreb! Oh! Jurado Netar Moreb, e você parece até a pesquisa ah, da tá Deep aí. Web! Quem que tá desse lado, se você perder de novo, vai desafiar o jurado? Não vou desafiar oh! o jurado, é assim, que esse eu nunca vi! Meu mano sabe minha rima é, é rara, da Deep Web! Quem matou o Neo, vai lá e aparece minha cara! Oh! Mas eu sou sujeito homem, e vai aparecer a minha se eu matar o Johnny! Não pesquisa na Deep Web, você é comédia A sua história é falsa, nós encontra em Wikipédia. <risos> <risos> Primeiramente já vou logo ter que vir aqui E eu vou fazer o meu rap Só que sinceramente eu vou ter que matar pra mim Vocês dois são moleque, tá ligado que agora Eu tô na do rapel Só que tá ligado, o bagulho é diferente Parceiro, eu não sou o Chamuel Você não é o Samuel, meu mano, mas sabe que agora Eu acrescento eu tenho a cara pra dentro e você tem a voz pra dentro O mano tá rimando baixinho, meu mano Sabe que é incrível Da hora que você abaixou o tom de voz Já tá combinando com o seu nível uh! O nível é baixo, morre nesse instante Cê quer saber do flow do Iaguinho Meu parceiro, isso é irrelevante Eu não sou tão famoso, meu passarinho rimando agora, mato nesse instante A voz é pra dentro e a cara é pra dentro Mas o talento nesse instante uh! Cala sua boca, não vai ter uma desculpa Sua rima tá fraca, ela tá mais baixa que a voz da sua dupla E você falou que não é o Chamuel, você vai tomar porrada Não é o Chamuel, você não é o Prado, você não é o Johnny, você não é nada uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Demorou meu parceiro, você falou que eu não sou nada mas calma que eu te mostro, te amasso na levada Mas só que depois dessa você vê que eu sou sincero Pra mostrar quem eu sou, eu só preciso de dois versos oh. Meu mano vai vendo como é que tudo já se acostuma hey. Esse de dois teve quatro versos, não é porra nenhuma oh. é Meu mano, não fode, na próxima que não arrumar ninguém pra rimar, Você chama o Bob Ooooooo oh. hey. oh. o Bob e mando agora eu proceder Acho que os cara tá com o espírito de Deus pra desmerecer Mas tá Suave, meu parceiro, Agora no final das contas você só ramela Eu te conheço quando não era nada Quando era o Gordinho Swag do Ibirapuera <risos> Tá querendo forjar, já, você não é o um MC Eu nunca fui lá do Virapuera Eu sempre fui o Gordinho Black do Peri Você fala que eu desmereci Com certeza você não vai arrumar nada Antes eu tava no banco do réu Peguei o martelo e vou bater na cara <risos>